Bom dia pessoal, vocês querem saber como perder os quilos do seu corpo? Abaixo desse vídeo tem um blog e nesse blog tem tratamento online que te ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente.